Senhoras e senhores, chegamos. E hoje eu tenho uma enorme satisfação de receber ela, Julie Marmite. Olha como eu falei um bonito nome. Querida, oh, obrigado sim. por ter vindo. Obrigado. Viu? obrigado satisfação ter você aqui, a gente vai contar tudo sobre ela. Como começou, como está, os amores, a vida, os trabalhos. É, é Julie Marmite, roda a Julie, satisfação ter você aqui querida, muito obrigado, a, Perry, uhum. a Perry é tanto ela é para vir aqui pro o Game Retro, ela acabou vindo, vamos começar pelo começo, ela quer jogar Street Fighter, eu vou mostrar ela como é que se joga Street Fighter, ela disse, vou dar um sorriso em você Praga. ela, <risos> <risos> ah, só que não, não, eu tô aprendendo ainda. Ah, não, não comecei não, Pera aí mulher, Julie, como começou a Julie ah, Marmeide. Antes eu era Juliette Spencer e cristal não, como? Juliette Spencer Spiller-Cristal. Juliette Spencer Spiller-Cristal. Isso. Mas vamos lá. Vai continuar, Ai, beleza. Sim. O que é que aconteceu? Eu sou natural de Recife, fui criado em Natal. Cheguei aqui em João Pessoa em 1999. Comecei a fazer... Pode jogar, vô, querida, pra a apanhar. A me montar. Pode falar, vá. Ah... Aos 16 anos, Sim. comecei novinha ainda. Aí eu não. Aí eu pô. Eu tô fazendo nada. E eu quero saber quem eu sou, eu sou Honda. Vai, continua, fala. Aí. Hum. Sabe o que eu tô me lembrando? Sim. Quando eu era criança. Deixa, peraí, vou As fichas, pra... né? Não. Eu fui para um circo chamado Circo do Palhaço Facilita. Aperta aqui, não pode deixar parado, não, senão a minha próxima vida e... é comigo. Circo do que é do palhaço? Facilita. Sim. Eu era criança, né? Aí eles pediram para a gente cantar a música do he comendo pipoca, isso no meio do picadeiro. Como é que foi? É, foi difícil. <risos> Mas morri. Morreu. Que Sim. pena. Aí a gente pode jogar Mario. Vai, vai jogar Mario. <risos> jogar mais uma luta. Vá, diga, quanto começou a de hoje? Sim, aí sei que quando eu cheguei aqui já existia a Daniela Cristal, que é um ícone da, Sim. da cultura drag daqui de João Pessoa. Uhum. E eu não podia usar o nome Bela. Cristal, né? Cristal, ah. O sobrenome Cristal. E na época eu namorava com um rapaz que hoje era tatuador, tudinho e tal, conhecidíssimo, uhum. o Fábio Menson, né? E. Ué, ganhou! Tá vendo? é que ele chegou para mim e disse que eu não poderia usar o nome cristal, aquela coisa toda. Então a gente tipo, começou a procurar o meu sobrenome, né? Ia, ia sair todo aquele texto hum. e ia continuar é um é um o né? Era um texto né? gigantesco, né? Juliette Spence. Juliette Spencer. Juliette Spencer. Espila Cristal. Espila Cristal. Espira hum. Saúde. <risos> Aí sei que... A gente começou a. da questão de aninhos, essas coisas todas. E eu não sou tão novinha, né? Mas é? é. <risos> Só me montar, me monta há 22 anos. Só? Só 22 anos? Eu tenho anos. 38. Como? 38. De quê? De idade. Ah, <risos> nova. Uhum. City, sabe quantos anos eu te dava? Ah. Não te fez cura nenhuma? Quer ver 50. 42. Oi? Oi? Não. Eu tenho Não, que voltar. A... 35. <risos> Mas continua, vai. Sim, aí sei que a gente pensou... Até que start, que tu já morreu, criatura. tem que jogar de novo. Vai, escolhe outro boneco. Aí sei que... Como é o nome? Com... A gente começou a pesquisar os animes, tudo e tal, e o Fábio era fã do Cavaleiro do Zodíaco. Sim. E tinha a saga de Marmeide. Eu nunca vi. Essa saga de marmelha. Eu viu? também nunca vi, mas... Aí eu vou mais pelos mas que é da minha época. É, é os trends da minha Marmelho. época. Aí pronto, Eu aqui... Não sou tão novinho aqui... assim, eu sou quase a sua idade. Tá tem vendo? o quê? 42? e 42. Trinta e seis. não. Quarenta <risos> e esse aqui eu pensava que você teria. Como você não tem, eu também não tenho. Aí beleza, aí esse aqui... É, teve o meu primeiro show. Sim. Aqui, João Pessoa? Sim, foi dia 18 ah, de dezembro. Já Já perdi. Você não sabia jogar, mamãe. Aquele boneco lá. O que? <risos> Vai, primeiro show. Aí sei que teve meu primeiro show, foi dia 18 de dezembro de 99, no bar da Jane. Ela lembra tudo. Além do Tambaú. O bar da Jane ainda tá, existe? Não, não, não. Não, né? Antigamente era conhecido como a BX, que era bar da... Não posso falar o nome não, né? Pode falar, hein? Xochota. Sim, pode, tá. Quem tem, tem barracado de palmolos, não tem barra da Xochota? Pronto. Aí... Ah, vem, vem. Era a BX, né? Beleza. Sim. Aí teve o primeiro show, tudo e tal. E nisso se previa aquela vontade de ser conhecida, aquela coisa toda tal. e tal. ser famosa, né? A Rabiçola gosta de ser famosa. <risos> e beleza. Aí veio a oportunidade Sim. de ser, em 2001, veio a primeira parada LGBT de João Pessoa. Pela Sim, diversidade do LGBT. A primeira de João parada Pessoa. aqui, João Pessoa. É, Marbê DJ oficial da parada Isso. há 16 anos. 16 anos. Vendo? Consecutivos. Consecutivos, sem ninguém parar ela. É. Como foi que você entrou nessa vida de DJ? Foi o seguinte. Eu tinha amigos que era Pink Blush e Enigma. Ô oh, bicha, por que os nomes é tudo, é tudo complicado? É <risos> porque o bicho gosta de enfeitar, é, né? Bicha, bicha gosta de massa, estreia. É. Aí, beleza, sei que menos espero. No. Na, teve a oportunidade, quando aconteceu a primeira parada LGBT de uma pessoa, aí sei que o Luciano olhou pra minha cara e fez eu quero uma drag como DJ na parada LGBT. Eu disse, Luciano, eu tô aprendendo a tocar. <risos> tu quer que eu bote, me botar em cima de um trio elétrico, isso, aquilo outro e tal. ele, não, não, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Peraí é te... que eu não tô jogando não, Ostá! Olha, eu perdi, eu tô jogando. Não, não tá quer aí. jogar Mario, não. <risos> eu perdi, eu jogo com esse cara, bora. Vai continuar. Aí sei que. Mas mesmo assim você foi. Aceitei o convite. As pernas tremiam, feito um bambu verde, né? Todo, todo ano as pernas tremem. Porque é uma responsabilidade muito grande você comandar uma avenida e ser a principal atração daquele trio, entendeu? Tem vez, teve, teve ano, que eu toquei seis horas seguidas seis horas seguidas começando a pegar o início da concentração esse ano a gente está começando duas horas da tarde esse ano tem e... a parada da tem, diversidade sim. quem já tem um dia dia 2 de setembro 2 de setembro galera vai, não ser não lá posso... no... vai ser lá no cabo branco não é a gente sai do sesc cabo branco até o busto do mandaré uhum. e a gente está fechando ainda a atração nacional eu não posso não posso ainda. não diga aquela não que você me disse não é só <risos> vão tremer na base é. Ah, tá quase certo, né? Essa atração já, aí nacional. Tá, só tá faltando fechar algumas coisas. Vai bombar. Tá, tá precisando de patrocínio, não? Eu tô. Olha aí. <risos> Se quiser patrocinar. Diga uma coisa: como foi que você entrou nessa, nessa vida de drag, de shows? Que a é vida da drag é um show né? sabe todo o um preparo, sabe agacha, coisa Quando força. eu era novinho, eu era bem afetada, né? Hum. Eu não sou. Tem jeito que ela para pra mim e que eu sou travesti, isso aqui eu não sou travesti. Hum. Nada contra minhas amigas travesseiras. Uhum. Aí, eu sou um rapazinho normal. É, quando você, você vê ela desmontada, você... Não tem nada a ver. Passa direto. É, tá. Passa direto, <risos> passa direto. E sei que... Qual a pergunta? Como é essa vida de soubisa ilustrada? Então, você faz sonho <risos> boato, você se monta, você gasta com força. Porque essa peruca não foi mais de 3 mil conto que eu sei. É. A peruca é dessa, porque Essa... esse cabelo é natural. É, cabelo natural. Aquele negócio a gente pode falar? Não. Da... Não, né? Esse cabelo dela, minha filha, vem de Paris. É. Eu vou logo avisar, a rabi se na base, Tipo assim. <risos> ah, como é que é viver, nessa, é, tá nesse mundo do show? Eu tenho uma vida que eu divido entre Júnior, Spencer Júnior, que é o cabeleireiro e maquiador, o síndico do prédio. Ah, mas tu ainda é síndico do prédio? Eu sou. Sou ah, DJ não, não. oficial da Parada LGBT, Sim. pela diversidade LGBT de João Pessoa, Sim. sou DJ residente do Núcleo de Boatos Vogue. Então, querendo que eu seja DJ oficial da Parada LGBT, pela diversidade LGBT do Conde. Tu não tá precisando de um ajudante, não? Eu tô precisando de um <risos> trabalho extra. <risos> ah, que, que, como é que, dizer, como assim como é que você dá da conta disso tudo? A paz é bem apertado o meu tempo. Aí você fala assim, ah, vamos falar de amor. Não, não tenho tempo pra namorar com ninguém. Meus amizades, é tudo colorê. Tudo colorê. É. Minha, minha, meus amores, é tudo colorê. E a... sim, Digo Né? E vou povo querem colocar uma foto tua normal de Zunio e uma de, de Marmeide. Pode? Os meninos do Grávida não vai gostar não, viu? <risos> <risos> Vai, aí... Não gosta de nada de ver isso. <risos> Como é? É o quê? Isso, a conversa é boa demais. Tão pedindo para acelerar para acabar. Aí, mas a é um vida de show é super corrida, né? É. Eu tenho que dar conta de muita coisa. Entendeu? Tu já chegou a fazer assim umas contas de quantos show Já fez três, quatro shows por noite? Tu consegue fazer? Ou tu, você Aqui prefere fazer um pessoa, bem feito? Eu prefiro fazer um bem feito e mostrar um trabalho. Mais teatral, entendeu? Porque, uhum. tipo, minha base de show não é bate-cabelo, não é aquelas coisas agitadas de estar se atendendo é. e tal. Essas perucas doidas que jogam bala pra cara, que outro de cabeça da peste, só de ver. Assim. Eu já fico tanto, só vendo as bichas rodar. Eu tenho labiritismo, se eu for rodar com a carra eu me lasco todinho. <risos> Tem uns concursos, né, de bate-cabelo, é. bate-peruca, um negócio top, assim. O Top Drag Paraíba. Ah, eu já passei, de passei, de concor concorrendo não. Não, fui não, foi não, bicho aqui, só foi eu ganho. <risos> Concorri não, até que Jarlon me chamou, mas não foi concorrer não. A gente tem, tem o Top Drag, tem o Miss Paraíba, Gay Universo e o Oficina. Esse ano tu fosse jurada do Top Drag? Não foi não. Não, eu, fui, eu, eu fiz o show da homenageada. Ah, sim. Que no último Top Drag de 2016, eu recebi o Top Mas também tu me vi que eu já tô errando tudo, eu esqueci que o Luciano morreu. Eu esqueci que tu fez o show da abertura. Tô errando tudo hoje, é? é não, nossa, eu fiz o tá show da, da homenageada mesmo. do top. Ó, já errei de novo. Tá que vendo? eu entrei, eu fiz um número com um feat com Isabela Campbell, Sim. Laís e Killary. Depois que a Isabela Campbell é tão magrinha, hein? <risos> a estética. A bichinha parece um chastinho de borboleta. <risos> eu magrinha, mas adoro ela. Aí participou a Isabela Sim. Campbell, a Lohana e Lorenzi, Aí, Luque, Laís e o outro Almeida que eu aqui. A, e a Tiffany LaFace participaram do meu número. Olha, né? é só nome desgraceiro, mas a última, Tiffany LaFace, é? Tiffany LaFace. Ah, meu ah, elas, muito elas bom. se disponibilizaram para participar do meu nome, né? foi linda. Ah, você convidou? Bicha, ela, tá ela tá ganhando de mim, ó. Né? Que piado! Tome! Tome! A bicha morreu! <risos> <risos> e Nick? Sim. Nick é uma doida aí, daquele de Pessoa, que ela faz o também, né? Ela se destaca. Evitei de fazer esse bicha. negócio do estilete, é um aquele chamado Jairo, né? Ele se... Ah, eu me lasquei todinho, eu não passei 10 segundos de pé. Eu sou louco pra aprender, tá acreditando? Eu não, ele me deu um salto que eu não fiquei 10 segundos de pé. Quer dizer, fiquei, oh. mas todo engembrado, assim, as pernas todas. Tô... Oh, esse saltinho aqui. Ah, vai, Que salto? <risos> esse saltinho aqui é quanto? Deve ter 15 aqui. 15? Com mais 15 eu não ando não, minha filha. Como é passar o tempo todo, assim, de salto? O tempo todo não. Em média, é porque você é de 10 né? O limite, né? né? De, o de limite tempo que você consegue pé, passar. Seis a oito horas. Não dói o pezinho, não. Fica dormente no outro dia. O peito do pé não existe, né? Você chega em casa pedindo uma bacia, com gelo. Meu Deus. Tu já dormiu maquiada? Já, beba. Beba? É, quando eu bebia. Bebe mais não? Não, fazem três anos, graças a Deus. Amém, irmão oh, Ô, Glória. Eu ouvi uma amém igreja, eu ouvi uma amém igreja. Também. Senhora? Sou evangélica também. Graças a Deus. O povo tem que melhorar, né, filha? Precisa soltar na na desgraça o tempo todo, né? Isso é verdade mas aí que A vida, a vida não é já... só uhum. o, o, o presente, a gente tem que pensar no amanhã e saber que mesmo a gente sabendo que existe o um amanhã, a vida é um sopro, a qualquer momento ela pode apagar. É uma poetisa. Escuta, mas a maquiagem, a questão de dormir maquiada, assim, tu tinha um show atrás do outro. Não, não. não nunca? Não, não. Até porque como eu sou maquiador, eu tenho a ter a, a noção, de, a ciência, a consciência uhum. de que uhum. de limpar meu rosto para evitar que Vem espinhas, Escolhe aumenta a quantidade de rua, Escolhe chulinho pra gente dar bichinha jogar, pelo menos essa. Aí. Já teve alguma coisa engraçada em algum show? Deu errado, sei lá, desligou o som, faltou energia. Choveu, molhou, molhou lá a picape. Já não? Rapaz. Mas vou mudar a pergunta, rapaz, incrementar, vou mudar a pergunta. Os boy dá muito em cima nas festas? Ah. Dá? Ela tem que fazer o quê pra se segurar? <risos> Ou ela não se segura? Ou ele se segura? É. é. Uhum. Ou ela não se segura? Não, me segura. Sou uma pessoa bem reservada. Não dou liberdade pra todo mundo, não. Uhum. Tá ocupado? Não, não. Nem mas, tá pra jogo? Mas tá fechado pra balança. Tá pra jogo, não, tá? Tá, não. Tá, menina, menina. Acabou, foi? Marmeide. Julie Marmeide. Muito obrigado por ter vindo no nosso Game Retro. Não, não é, não. Você representa uma grande parcela das, das meninas do movimento que está na luta faz bastante tempo, né? Não é fácil. Isso é verdade. A gente sabe que não é fácil. Deixa uma mensagem para as meninas que estão começando na vida artística agora. Vamos falar de sonho? Sonho. <risos> Tudo o que quiser. Né? Né? É a única coisa que eu digo e sempre afirmo para as pessoas é nunca desiste dos seus sonhos. Entendeu só isso? e nunca desiste de ser feliz porque a única coisa que a gente leva dessa vida é a felicidade a gente só deixa para as pessoas a lembrança de um simples e mero sorriso é bota embaixo assim Julimar Mendes se quiser me seguir arroba Sim, DJ Julimar Mendes Instagram? Instagram arroba DJ Juli J U L L I Y S L Facebook não DJ Mermaid tem o YouTube canal no YouTube DJ Mermaid DJ Mermaid Saúde, Claude DJ Mermade. Tinder. <risos> você que sai em casa, muito obrigado por ter assistido aqui a entrevista com a Charlie Mermaid. Um beijo. Não esquece de ativar aqui embaixo o sininho, as notificações. Segue a TV de Gordinho PB. Se inscreve no canal e segue a Praga TV e... DJ Mermaid. DJ Mermaid. Um cheiro e tchau, até o próximo Game Retro. Vou aqui jogar para ganhar dela. Vai, pessoal, joga aqui a gente ganhar. Tô perdendo de novo.